E aí galera, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como economizar comprando jogos e complementos do Xbox One. No site Xbox Store Checker, vocês podem ver qual é a região mais barata para comprar um determinado jogo ou complemento. Além de permitir ver qual é a região mais barata, o site atualiza todas as semanas com as promoções da Gold e permite você fazer pesquisa, aplicar filtros de preço ou até mesmo ordenar pelo nome, data de lançamento ou preço. Para mostrar a vocês como funciona, pesquisei o jogo Call of Duty Modern Warfare Remasterizado, que irá lançar essa semana. Na região da Singapura, na versão mais simples, o jogo sai por 71 dólares americanos, enquanto no Brasil o mesmo sai por 94 dólares americanos. Em conversão direta, na cotação de hoje, na Singapura o jogo sai por apenas 226 reais, enquanto no Brasil você vai pagar 299 reais. No Xbox Live, apenas para jogos do Xbox One, você pode efetuar compras em qualquer mercado disponível da Live sem ter que alterar a região da sua conta como o próprio site do xbox nos ensina para comprar em outra região você apenas precisa ter um método de pagamento nessa região e informações de cobrança como endereço completo e telefone como método de pagamento podemos utilizar por exemplo um cartão de crédito porém a live geralmente bloqueia as compras para os cartões que são emitidos em um país e estão tentando comprar em outro país o método que funciona sempre é o paypal e nós podemos ver no site do xbox quais são as regiões do xbox live que aceitam o paypal para cada região que queremos efetuar uma compra, precisamos ter uma conta de Paypal diferente, com informações da região em que queremos comprar. Por exemplo, se você quer comprar na Singapura, o Paypal deve ser criado com o endereço e telefone da Singapura. Na sua conta Microsoft, na hora de cadastrar o Paypal, deve utilizar as mesmas informações de endereço e telefone da Singapura. É muito simples conseguir o endereço de um outro país e o telefone. Para isso, utilize as informações de um hotel, é o mais seguro. Atenção às regiões como Estados Unidos e Canadá, onde existem taxas para vendas diferentes por estado e região, conhecidas como sales Texas. No Canadá, eu utilizo, por exemplo, o estado da Alberta e nos Estados Unidos, o estado da Montana. São estados onde as taxas são menores. Vou deixar aqui na descrição os links com mais informações sobre as sales Texas. Para criar uma conta de PayPal, basta ir no site do PayPal e escolher a opção de criar uma conta e seguir o passo a passo. Eu vou deixar aqui na descrição o link direto para criar uma conta. Para cadastrar o Paypal na sua conta Microsoft, basta ir na página de sua conta e cadastrar nas opções de pagamento. Vou deixar também o um link direto aqui na descrição. O legal de ter uma conta Paypal na sua conta Microsoft em outras regiões é que você também pode usar para comprar cartões presentes na loja oficial Microsoft de outros países e pode assim oferecer um amigo. Atenção que no Brasil todas as operações de créditos realizadas estão sujeitas a IOF. Eu vou deixar aqui na descrição uma calculadora de OF para ajudar vocês no cálculo desse imposto. Agora você está pronto. Basta ir na loja do Xbox no site e comprar o jogo que você quer. Você também pode comprar o jogo pelo Xbox. Para isso, terá que mudar a região nas configurações e escolher o país que deseja que sua loja apareça. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou te ajudar. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos para eles aprenderem a economizar no Xbox One. Obrigado por ter assistido e fui!